Prova oral. Uma rubrica de Fernando Alvin. Olá, olá. Todas as tardes aqui na sua antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. Praça ah, é da Figueira? É do jardim do Prova Oral, um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, cá estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Proveral, onde vamos falar de um tema muito premente, que é a nossa comunicação nas redes sociais. Pessoa que normalmente chega a um segundo da emissão a começar é Diana Duarte. O que é que ela faz? Ela é fica insudina a ouvir o que estamos a dizer, com o seu uh, olhar e o, uh, o seu ouvido aguçado, uh, de forma a apanhar-nos com, com conversas indiscretas. Vasco Marques sabe disso, é atento, ele é... é, é Consultor, é um. Como é que poderemos dizer? É consultor de marketing digital, mas também é docente, ele sabe tudo sobre redes sociais. Possivelmente sabe mais do que a Diana Duarte. E a Diana Duarte está furiosa com isso e vai tentar mas sabotar. Mas -te, com o quê? Com o fundo com... do nosso convidado. Vasco, que fundo é esse que tu, tu tens? Para, parece tu tá o telejornal. Ficar... É verdade, parece Vasco, que fundo, fundo é esse? É, é, é, é, mais, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Este é o fundo virtual, portanto, era um fundo virtual que tinha aqui à mão. E isso é este, portanto, até parece que estou num calo importante. Como porque se a verdade é que, que nós... Mal. Diana, nós nunca usamos fundos virtuais. Não. mas Olha, mas que está a... uma dica. Usar. Sim, olha, uh, a ferramenta que estamos uh, porque não? Estão porque a usar... É que não usamos fundos virtuais? Uh, na verdade, os fundos virtuais que as pessoas usam também dizem um pouco sobre elas, Não é? que é a projeção daquilo que as pessoas gostariam de, de, de ter, de, de estar, não é? Não, e não há mal nenhum nisso, mas vê-se ali também um pouco da sua estar, personalidade. <risos> o Vasco gostaria de estar uh, na TV ou na SIC na RTP3. O Vasco gostava de sempre ir para o telejornal. Eu, eu desconhecia <risos> este sentido de psicanálise do João Alvim. <risos> Sim, claro. Ah, uh, um um um Sinto-me ser hum, Eu claro, sei tudo, sei tudo, Vasco.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 em quatro anos. Ah, e sobretudo há aqui uma coisa, não é? Esta história do, de, de, de todas as empresas quererem uma revolução digital e andavam com vários processos para essa revolução digital acontecer. A verdade é que o Covid a única, deve ser das poucas coisas que trouxe de bom mas a verdade é que obrigou as empresas a fazerem uma autêntica revolução digital no espaço de poucas semanas de duas semanas é verdade. Horas, é verdade. Às vezes. Alvin, olha, podíamos terminar aqui o programa que já disseste tudo, tá, é mesmo já resumido, resumido, é mesmo, já disseste tá, tudo. Estou, tudo preparado, é mesmo estou preparado. Isso, é, tá, resumido é mesmo isso, que é, há quatro anos o mundo era totalmente diferente, em uhum. muitas coisas, mas no digital era o um mundo totalmente diferente. E diria que foi ali o pré-aquecimento. Eu se calhar dividi isto aqui quase como em, em várias fases históricas, que é, anos 2000, ali o Paleolítico, foi quando as coisas começaram, a bolha do uhum. .com, não é? Hum. Também te lembras disso e se calhar quem é nos ouve também. Depois, talvez, ali em 2010, houve ali um pequeno boom, quando começaram a surgir algumas das redes sociais que, que existem, algumas delas hoje em dia. 2015 uh, começou a acelerar um bocadinho mais em Portugal também. Em 2010, eu diria que eram mesmo os primórdios em Portugal, um bocadinho mais a sério. 2015 acelerou um bocadinho, e nessa altura, realmente 2016, quando nos encontramos, foi quando as coisas começaram a crescer um bocado, mas nada parecido com o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. É hum. Claro que a pandemia veio a acelerar, mas isto já começou, uh, sentiu-se a acelerar bastante há 2, 3 anos. Foi que as empresas começaram a perceber que têm que estar bem nas redes sociais. Claro que sabemos que todas estão nas redes sociais. Uh, será difícil encontrar uma empresa que não está numa hum. rede social, pelo menos. Mas estar bem nas redes sociais, ainda hoje, uh, é para poucos, para poucas empresas, estar bem nas redes sociais. E em 2016, o que mudou até agora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 Diana Duarte está muito atenta. O que é que estás a pensar, Diana Duarte? Não estou a pensar se achas que, vais que se empresas como a Zoom, a StreamYard vão, vão investir cada vez mais na, na qualidade de, de, dos seus, da sua capacidade de captar uh, vídeo e som ou vai depender muito do de, de investimento que cada um faz no seu próprio material? Sim, a Zoom foi um caso curioso porque uh, na altura que se deu a pandemia Uh, não sei se alguém saberá explicar porquê, se calhar de agora, depois das depois coisas acontecer, toda a gente arranja explicações, hum. mas, por alguma razão, o Zoom passou a ser, por defeito, a ferramenta para tudo, não é? para reuniões. Deixou de ser o Skype, deixou de ser uh, todas as outras, se calhar, que estariam... É que eu não me lembro para... de ouvir falar do Zoom antes. Aí está, para... aí está. É um Cada fenómeno engraçado. É, eu... só, mas eu não o é verdade, isso é, isso é uh, totalmente... É... As pessoas abandonaram o Skype com uma facilidade, não é? Sim. De repente, sim, sim, o Skype sim, sim. já não era fixe. Não, parece que o Zoom... Não, sempre não, sempre não é, assim. é fixe. É, o Zoom, aliás, ainda que há dias né, alguém queria fazer um cliente, queria fazer uma reunião comigo por Skype e digo, pá, eu nem sei a password do Skype, já não vou lá há tanto tempo, que eu nem sabia o login e disse, olha, vamos fazer pelo Zoom, que é o que, o que estamos habituados. Espera aí, peraí. o Vasco, é, é, desculpa, é, antes, é, antes de continuares, havia uma, uma, uma ferramenta que era tipo Skype, que, era, que era, era o início de tudo, era uma espécie de WhatsApp também, mas que ninguém usava. Ah, já sei. Como... Era o, há quantos anos? Há 20? Sei lá, sei lá, os sete, oito anos, 10 anos no máximo, antes do WhatsApp, que era uma, uma coisa que, que basicamente é, fazia, o, fazia aquilo que nós hoje fazemos com o WhatsApp, que é ligamos uns para os outros, mandamos mensagens, só que ninguém usava aquilo, aliás, há, há fenómenos muito curiosos que é, porquê é que as pessoas se habituaram a não ligar, telegrama? as pessoas não ligam, ah, era, ah, desculpa? Era o telegrama? Telegrama? Eu acho que é capaz de ser o Telegram. Havia, assim, havia um muito antigo que era o ICQ, não é? Que é o ICQ, não, não mas é isso. isso é não, não, há 20 não, não, não, anos, não, não, não. não é? Não, não. Uh, há, há coisas muito curiosas no comportamento, agora, por exemplo. Há sete porque, anos, porque talvez o Telegram, não havia um outro, tens razão. Havia o Viber, que ainda há. Era o Viber, e, e, e, era isso mesmo. O ninguém o line, usava o Viber. O, o Viber não, e o era o Viber. Eu lembro-me do Viber. O Viber basicamente é. fazia isto, fazia o que o WhatsApp. faz. É, fazia... Mas as pessoas é, não é. usavam. Porquê? não eu usei, a Há coisas a que eu Usava-se muito. É, em Madrid usava-se é muito Aliás, o WhatsApp. Aliás, o WhatsApp não é propriamente a melhor ferramenta para a conversação. Do ponto de vista. O Telegram é muito mais completo. Mas há, há ferramentas que caem na moda, não por serem melhores. Por exemplo, dou aqui um outro exemplo. O Google Plus ou o Google Mais, hum. que já ouviram falar e acabou assim. Ninguém usa, anos. não é? Pronto, agora ninguém usa porque acabou. Mas na altura não pegou. Mas, do ponto de vista de utilização o Google Plus, era muito melhor que o Facebook. E do ponto de vista de ferramentas, tecnologicamente era muito mais evoluído, mas não pegou. Aliás, o Google nunca conseguiu pegar nenhuma rede social. É, verdade. Essa é, é verdade, foi o Orkut, Aliás, foi o Wave. Uh, foi o Google Plus e pronto, eles agora tentaram desmantelar uma rede e o Google My Business que é uma ferramenta que aparece nas pesquisas no uhum. Google, tem algumas funções de rede social, tentam integrar aí. Mas oh, baixo, a mas Google aqui... nunca conseguiu se impor com nenhuma mas rede há social. uma outra coisa que é eu não sei porque é que isto acontece mas, por exemplo, eu não conheço ninguém que embora... Ah, então, vamos ver é... MySpace aqui nos comentários. Mais ah, foi sim, eu alguém que que eu que eu dizer. Eu ainda existe é... o MySpace agora mas... Ainda porque existe? Outra... Oh, existe mas agora é mais para... Uh, Filmes, música, não com a conotação que tinha, portanto foi Eu foi, cheguei a ser embaixador do MySpace, mais mais enfim, enfim, não se percebe. É, sim, uh, é, de, sim. Deixa eu ver o que vem, que... é? Mas, por exemplo, uh, o Facebook dá para fazer chamadas, não é? Toda a gente sabe, mas sim. ninguém faz chamadas através do Facebook. O que é que será? Não é? De cada vez que tu recebes uma chamada do Facebook, é certo que foi engano. As pessoas pedem logo desculpa, foi engano, não é? As pessoas não ligam pelo Facebook, não querem ligar pelo Facebook. É, estou a dizer aqui nos comentários que havia o MSN. O MSN Messenger, toda a gente se lembra, que foi, uhum. talvez, de, havia o Yahoo Messenger, o YACQ, e o MSN Messenger. E o MSN Messenger, eh, ou Messenger, como a gente chamava na altura, era o mais utilizado. E era impensável deixarmos de utilizar. O que é que matou o Messenger? Foi o Skype e o, e o chat do Facebook. E, e, e depois, e agora, é e repara, o, o Skype foi comprado pela Microsoft. E o Skype agora praticamente nem, nem pouca gente utiliza, portanto veio o WhatsApp, como disseste, e veio o Zoom. Sabem que quando entrou a pandemia, a Zoom uhum. teve uma ascensão na bolsa, a Zoom já estava cortada na bolsa, na altura, teve uma ascensão na bolsa, foi assim uma brutalidade, assim, um, um, quem, quem investiu na Zoom ganhou dinheiro. eles não estavam preparados para isso tanto é que houve quebras de serviço, houve dificuldades mas eles resolveram rapidamente uh, e, e, e, e como estava a dizer, portanto, eles foram implementando melhorias uh, uh, sucessivamente, tal como o StreamYard era, é uma, era e é uma ferramenta ainda muito desconhecida ainda, hum. mas na minha opinião também é a melhor, a que estamos a usar agora existem outras, o BeLive e outras, muitas ferramentas hoje em dia mas esta também era desconhecida, também de repente teve um boom o que é que isto tudo fez? Obrigou a, a todas as ferramentas, tanto a essas, a Zoom como o StreamYard, a aperfeiçoarem-se e a fazer com que os concorrentes também se aperfeiçoam, portanto, isso foi, no fundo, neste barco da, desta evolução do digital, portanto, a, está a ganhar maturidade todas as ferramentas, os utilizadores e consumidores, portanto, seja consumidores de conteúdos ou consumidores de produtos, estão mais maduros, não é? As compras online, toda a gente se habituou a fazer compras online, até os velhinhos fazem compras online, não fazem, ou pedem ao, aos filhos ou aos sobrinhos para fazerem, uhum. e sabem que é para ficar, portanto, esta dúvida, vamos entrar no e-commerce ou não vamos, eh, já não se coloca, portanto, todas as empresas querem vender online, e eh, eh, isso está enraizado está de uma maneira eh, muito forte, e portanto, mas voltando à conversa, que é, há ferramentas que ficaram standard, Uhum. Uh, sem nenhuma explicação aparente, pegou o Zoom, por exemplo, em Londres, uh, uh, uh, ou Inglaterra, aliás, mas lembro em Londres, os táxis de Londres, há, para, há dois ou três anos, todos eles, ou quase todos eles, diziam lá Zoom.S, fazer publicidade, coisa que em Portugal nunca vimos. Portanto, lá era normal como ferramenta de Zoom, em Portugal, não. Mas de repente pegou essa ferramenta. É, se, por exemplo, a porque, há modas, também, porque há modas também. Há modas, há, há modas que, que, que, como irei, é, é como tu na vida, é como, olha, é como a vida noturna, não é? Há aquela desteca que é a desteca do momento que toda a gente vai e de repente tu não sabes muito bem porque é que isso aconteceu. Salve duríssimas exceções, estamos aqui a lembrar do luxo que nunca sai de moda, mas, mas a verdade é que a Adstacas tem aquele seu período áureo, depois as pessoas é trocam por uma nova. O que está a acontecer com o é Facebook, parece que agora é moda as pessoas dizerem que não estão no Facebook, as pessoas fazem questão de dizerem que não têm conta que é olha, Facebook, óbvio, que apagaram. Eu, de facto, apaguei a aplicação do Facebook do telemóvel. Há, muito, há semanas, não voltei a sacar, mas de vez em quando vou lá através do Safari, só mesmo para... Mas nem sequer tenho um é, messenger. É eu, pensar, eu devo ter lá mensagens e não vou lá, simplesmente. Não devo ser a única, de nudes que andas a perder, Diana, já viste? <risos> Se calhar, calhar nudes é mais Instagram. É mais Instagram, se calhar. É, é. Olha, deixem-me só dizer que uh, temos uh, mais uma vez que contar com a colaboração de todos. Digam-nos uh, como é que é a vossa comunicação, como é que a usam, o que é que usam, que outras ferramentas uh, habitualmente fazem parte do vosso cotidiano digital e como é que vocês veem as redes sociais. Porque é disso que nós estamos a falar com o um verdadeiro especialista, o Vasco Marques, que vem aqui falar sobre dois livros de marketing digital da ASE.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 dois dois nove seis zero três oito seis dois sete dois nove seis zero oito dois dois Rapazes e raparigas deste programa precisamos das vossas opiniões comentários, perguntas, temos um verdadeiro especialista sobre uh, comunicar nas uh, redes sociais é uma comunicação obrigatoriamente diferente de outros mais, como por exemplo esta, a da rádio, a da televisão a dos jornais uh, uh, aliás, os jornais erradamente no início, ainda me lembro, agora já não fazem mas uh, basicamente colocavam a notícia no jornal, uh, faziam copy print e colocavam depois nas redes sociais e isso não resulta, porque a língua tem que ser mais precisa nas redes sociais mais mais curta nomeadamente eh, e, e tudo isso é, é, está em conta antes de, de, de, de continuarmos com o programa deixem-me ouvir o que é que o que é que o que é que está na nossa caixa de mensagens do WhatsApp é o João o primeiro a entrar Olá, Luís. pela e o MSN ninguém fala do MSN do Messenger os anos ou então falamos há pouco, se calhar ele mandou a mensagem antes de nós é. falarmos, já agora deixem me só dizer que o meu nickname do, do, do Messenger e as pessoas é. uh, tratavam-me uh, é. uh, pelo meu nickname era Lambão, durante muitos anos. As pessoas tratavam, então Lambão estás aí. Por <risos> <risos> que é era é uh, Lambão, para... Alvin? Vamos fazer uma análise. agora, Alvin. Não, mas eu posso dizer, porque uh, uh, lembram-se quando as vossas mães estavam <risos> a fazer os bolos, não é? A parte que todas as crianças gostam, e eu também, é, é, é rapar -o a, a parte do bolo, quando está a ser aquela parte do creme, não é? E uh, eu era expulso sempre da cozinha pela minha mãe, dizendo para papai, tu és um lambão, pá, que lambão! E, uh, e pronto, ficou lambão. Tem a ver com a minha infância. Qual era o vosso nick, já agora? Diana e Vasco? Eu fui sim. a tricas. tricas. Eras a Tricas? tricas sim. eu acho que tinha mesmo. Eu não me lembro bem, mas eu acho que era mesmo o meu nome. Portanto, olha, criatividade mas, na altura cores. não era muita. Não era, acho que no, sim Porquê é que era as tricas, Diana? Não. Por causa, por causa das tricas eu... políticas, não? Não, eu gostava só da palavra Mas antes de tricas fui Nat Gaudas Porque eu era pequena Ah, porque eu entrei no Mirco com 10 anos E perguntei ao meu irmão Eu quero ser a deusa da net Como é que se diz em inglês? E ele, Net golders. E pronto, fui a Nat Gaudas E deusa com 10 anos net, fingia, fingia que tinha 21 anos Ia para lá aprender coisas sobre a vida Com os mais velhos Mas, a, a, a, Diana, percebeu bem No mirko tiveste um Mirk? no mirko No Mirco no Mirk. Ah, sim. Boa. Muito bem, muito bem. Precoce. precoce. Nunca estive no Mirk. Olha, de... oh, o sempre me. Eu passei grandes mas... fins de semana agarrados ao Mirk. Aliás, ah, não, não. Não é? finais, de anos, hum. finais de anos 90, não é? O uh, é Mirk um perturba-me, sabes? Não, não, não, não, não fantasio nada com. Será com... que eu vi na altura? Estava tá Olha, ser. o Mirk o era o Facebook da altura. Foi, uma, foi um boom, talvez hum. até mais forte do que era o Facebook. Mas olha só, havia os jantares havia o das salas do Mirc, as salas temáticas, não é? Mas uhum. repara, tirades, opas, repara <risos> a, a, a nível de comunicação, uma coisa que também já estamos a falar de anonimato, se vocês virem bem, ao longo dos anos, uh, uh, primeiro com os telemóveis, havia, uh, havia um, habitualmente pessoas que chamavam, uh, faziam chamadas com número anónimo. Uh, no início, era, isso era tolerável, mas a partir de determinado momento, ninguém atendia chamadas com números anónimos. Havia algumas empresas, normalmente, de, de serviços, de venda, que utilizavam essa, essa, essa tática, mas cedo perceberam, a partir de determinado momento, que ninguém atendia, portanto, abandonaram. É? E depois, eu acho que o Facebook veio também trazer uma coisa que eu acho que foi... Como diria, acho que foi o início da identidade, não é? Em que as pessoas uh, começaram a colocar a sua fotografia e a assumir a sua identidade. Acho que foi um, acho que foi um passo um Se calhar não foi Facebook, se calhar foi Wi-Fi primeiro, não sei. Mas isso, isso uh, começou a acontecer. E hoje em dia... Acho que é quase que obrigatório que a tua identidade seja, seja mostrada, mas, uh, aliás, tu quando vês uma identidade que te parece estranha, uh, tu, tu olhas com desconfiança, não é? Quando não há uma fotografia que coloca a tua cara, tipo, porquê é que esta pessoa não está a mostrar a sua cara? Uh, há algo que pode estar ali a esconder, não é? Falsos, não é? Sim, há e a quantidade gente... de que os falsos que existem… Sim, olha, bem observado, é assim Realmente, no, no Mirk, nós podíamos pôr o nome que quiséssemos e enviar as fotos aos outros, o que quiséssemos, e havia muitas, muitas partidas que se fazia, não é? Não. Uh, o i5 de facto foi a primeira, ou das primeiras que se conseguiu, mas no i5 não tinha, não tinha presença profissional, portanto, tinha se calhar uma utilização mais pessoal ou, um, ou até amorosa, não é? Pessoal hum. e amorosa, não tinha não havia presença profissional. O Facebook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 O Facebook tem 2.7 mil milhões de utilizadores. O Instagram tem 1.1 uh, mil milhões de utilizadores. Portanto, o Instagram tem muito menos. E, uh, e isto o, o Facebook o que quer comprou dizer? o Instagram, por isso ainda ganham mais poder. E o Sim, o, exatamente, uh, exatamente. E o WhatsApp, portanto, tem essas três ferramentas. Uh, apesar de, de utilizarmos distintamente, os dados circulam entre as três plataformas. Uh, do ponto de vista de, de Target, portanto, do ponto de vista de empresas, quando estamos a anunciar, podemos anunciar para o Facebook e para o, para o Instagram e podemos receber mensagens pelo WhatsApp pelos anúncios. Alfaz, oh, como mas... é que tu vês o futuro da, da, da, da internet e da, da, das redes sociais? Não só das redes sociais, mas também. Como é que, o, o que é que tu achas que vai acontecer no futuro? O que é que se fala nessas reuniões que tu deves ter, não é? Internacionais, com grandes visionários. O que é que eles dizem? Olha, essa é uma, uma, uma pergunta que ninguém consegue responder, por mais que se tente antecipar o futuro, ainda há bocado nos comentários estavam aqui a falar noutras redes sociais, quando há uma rede social nova toda a gente diz, esta é que vai ser a rede social do momento, mas na verdade ninguém consegue antecipar muito, talvez uma visão de um ano se consiga, mais do que isso, hum. é, é impossível, o exemplo disso, olha, TikTok, Alguém conseguiu uh, prever o sucesso que ia ter o TikTok, foi um fenómeno em muito pouco tempo. O TikTok, uhum. como o conhecemos, existe há dois anos. Existia antes com outro nome, depois foi comprado, mas como o conhecemos existe há dois anos. Mas, e mas o fenómeno há há foi em, como... em um ano. Há casos como o Snapchat, que pegou muito bem nos Estados Unidos, e que aqui até teve um, um início áureo com jovens, mas depois acabou por morrer um bocado. Porquê que uma rede social como o Snapchat faz o sucesso que faz né, nos Estados Unidos e depois em Portugal? acaba por ficar, ficar quem. Olha, essa é uma boa pergunta, para responder aqui vou desmontar em várias partes, isso aplica-se também, por exemplo, ao Twitter, que tem muito sucesso e muita utilização nos Estados Unidos e não tanto em Portugal, pelo menos para massas, mas para públicos distintos. O Snapchat não está a cair, continua a aumentar, mas de facto em Portugal sim, não tem, a utilização é, é muito pouca, comparado com aquilo que tinha, e substituição, porquê é que isso aconteceu? Foi quando o Instagram em 2016, precisamente, estás a ver alguém? 2016 foi quando tudo começou a mudar. Em 2016, a o Instagram introduziu as stories. E foi a partir desse momento. Eu lembro que na altura fiz muitas conferências em escolas e universidades, escolas profissionais. E lembro-me de, no ano anterior, perguntar quem é que utiliza Snapchat e 95% levantava os braços e os professores acabam a olhar, como é quem diz o que é isso, Snapchat, nem sabia o que era. Uhum. Passado um ano, perguntava quem é que utiliza Snapchat e 5% utilizava. Passou tudo para o Instagram por causa das stories. Na verdade, o que é que a faixa etária mais jovem queria? Queria as stories. Na verdade, o Snapchat é um bocadinho mais do que isso, é mais sofisticado do ponto de vista das, das lentes, ou, do, ou do, dos filtros, como queiramos chamar, uh, mas no, sim, há outros países que têm uma utilização muito forte. Uh, em Portugal foi feita uma migração de, de Snapchat para Instagram, como por exemplo, no, no Brasil é muito mais acentuado o fenómeno Instagram e WhatsApp do que é em Portugal. Portanto, cada país acaba por ter características um bocadinho diferentes. Ou, por exemplo, a Espanha não chegou a usar o Wi-Fi, usava uma outra rede social, que era o Twenty. Portanto, eles passaram do Twenty para o Facebook, e nós fomos do Wi-Fi para o Facebook. Por exemplo, o Orkut teve muito sucesso no Brasil e na Índia, e mais nenhum país, a rede social do, do Google. E, e no Brasil, migraram em massa, de um ano para o outro, do Orkut para o Facebook. Portanto, há fenómenos que têm a ver com, com o país. E o Twitter também não está, não está a de cair, continua a crescer, devagarinho continuar a crescer, mas muitas das pessoas que não utilizam o Facebook utilizam o Twitter, porque quem não acha fixe estar no Facebook, vai uhum. para o Instagram ou vai para o Twitter uh, ou outras uh, plataformas, agora há uma outra também, mas, agora está Twitter, na moda. Que o, eu o crescimento mal. do Twitter, moda? É está a crescer muito, porque eu, eu, eu, eu sempre usei muito o Twitter, agora homens, mas sinto há cada vez mais pessoas lá. Sim, sim, sim, sim, não sim. estão a publicar no Facebook estão agora todas lá a opinar freneticamente, até. Sim. irritantemente. Verdade. Talvez. Sim, há muita gente farta do Facebook, essa é uma realidade, uh, e, e portanto, e essas pessoas vão para o Twitter ou vão para o Instagram, no fundo, especialmente a faixa etária mais jovem, não quer estar onde estão, se calhar, os pais ou, ou até os avós, e portanto querem que faz estar no sentido país. é normal. O que faz sentido, isso vai acontecer sempre, não é? Se, se os pais forem para o Instagram ou para o Twitter, o que será pouco provável, na maioria dos casos, uh, vão para outra rede social qualquer. Uh, sim, o Clubhouse é, é uma, uma, uma rede social de áudio, como existem outras uh, idênticas, que está agora muito na moda e ainda só existe para iOS e só por convite, mas está, está a ter um crescimento uh, muito grande. Mas existem sempre estes fenómenos, já todos os anos já há redes sociais novas. Mas Aqui, o que é que o Clubhouse acho que é... de diferente? Uh, pegou também, <risos> é uma moda que está a pegar. Como, olha, como pegou o como pegou o Discord, mas o Discord já existe há muitos anos, como pegou o TikTok, mas aí há uma razão óbvia porque é que o TikTok pegou. É um espaço que Como pegou que não o Tinder? Então não se fala do Tinder hoje, o que é que se passa? O, o Tinder, mas lá está, o Tinder veio a ocupar um espaço que não estava ocupado, por nenhuma rede social, não, não é? é? Aliás, e, o Facebook e, agora tem uma, uma espécie de, de Tinder dentro do, de, do Facebook, mas ninguém fala. Aliás, não, não sei não, se está não, lá alguém é o, no Sim, eu também não sei, também nunca lá foi por acaso. Exparece, uh, agora, agora, né? Olha, agora, deixa-me de contar-te uma coisa, que era sim. há uns bons anos, estava, estávamos num jantar, com, estava com outros colegas da área de digital também. Uhum. Ah, foi, não sei há quantos anos foi, para aí a meia dúzia, quando o Tinder surgiu, uhum. deve ter surgido para aí a meia de anos, e eu não tinha o Tinder instalado. E claro que quem trabalha no digital tem que conhecer como é que as ferramentas uh, funcionam. Ah, ah, então, no jantar opa. instalei. Exatamente, instalei o Tinder, pesquisa de mercado. Estamos a falar pesquisa de mercado, claro, é claro. instalei claro, o Tinder. Sim. O que é que eu fiz? Nunca tinha usado Tinder na minha vida, comecei a fazer sempre swipe da direita para a esquerda, que é dizer que estamos interessados, não é? Quando se uhum. faz o swipe da direita para a esquerda, isso quem, quem sabe como é que eu te lia o Tinder. Uh, de repente o pessoal estava todo a rir olha, tu estás a, a dar ok a toda essa gente que está aí, tinha lá a malta que até era amigos, amigas, amigas minhas no Facebook, e estava a fazer swipe, swipe left, de repente mudei a minha fotografia para uma paisagem qualquer para não haver mais interpretações. E o ficou por aí. Deixem-me só ouvir aqui é. mais mas... mensagens. Temos aqui o Vitor que nos envia uma uh, mensagem. O fato estranho e pá. Em redes sociais, eu já nem sei, já nem sei bem se não é a minha memória a pregar-me partidas. Mas ainda antes da net, havia aquele número das linhas cruzadas que o gajo ia à cabine e ligava, não sei para onde, para ver quem é que lá estava e falar pá. Ah, estou a sonhar com isto. Não, para não. Ora bem, o que o Vitor diz aqui, eu lembro-me, mas isso era na, na, na altura do, do, dos telefones, não, em que podiam existir não. linhas sim. cruzadas. Isso sim. Podia acontecer ou não, não é? Sim. Eu lembro-me lembro que isso acontecia e que as pessoas ficavam normalmente indignadas, que é, desculpe lá, mas quem é que está a falar? E a pessoa dizia, é o Vasco. O Vasco, mas desculpe mas eu estou aqui na linha. Não, não, dizia o Vasco. Quem está na linha sou eu. E então tinha que haver uma espécie de cedência de um lado ou um do outro, então olha, então eu saio, então muito boa noite, normalmente alguém se irritava e dizia, então muito boa noite, e, e, e saía da linha, era a única forma, se não, aquelas pessoas não saiam dali, ficavam ali o tempo todo. Isso faz-me lembrar outra coisa que se fazia de partidas, que era as páginas amarelas em papel, não é? Uhum. Uh, folhávamos o sítio qualquer, ligávamos para um fulano e começávamos a meter conversa do nada. E enquanto nos estrela trela, nós não desligávamos. Enfim, não havia internet, tínhamos que entreter alguma coisa. É, é? O mundo era muito triste quando não havia internet. As pessoas tinham o ouvido, Netflix, uh, muito tempo uh, e... <risos> Olha, deixem-me deixa ouvir aqui mais mensagens. Estão a chegar muitas. Uh, desta vez temos a Inês Branco, que nos deixa esta mensagem. Olá, prova oral. Uh, estou a ouvir o vosso programa e, em relação ao Zoom, eu penso que não foi por acaso. Uh, eu sou professora uh, numa universidade e, em fevereiro, no início do segundo semestre, Uh, basicamente nós numa quarta-feira estávamos a dar aulas presenciais e disseram-nos que na segunda-feira ia tudo para casa e então era necessário que houvesse uma, uma maneira de poder a, de continuar a dar aulas, nós não estávamos preparados para o online uh, ainda temos ali uma semana a enviar trabalhos por, por e-mail e tal, os meus alunos estão na maioria estrangeiros e aí entrou o Zoom Portanto, o Zoom permitiu recriar completamente uma aula presencial no online e é a única ferramenta, ou das, pelo menos não se compara ao Skype, que permite fazer isso. Portanto, foi possível uh, fazer o mesmo que eu fazia, mais ou menos, não é? uh, presencial, fazê-lo online e foi aí que entrou o Zoom. Então, muitos alunos passaram a usar o Zoom, imaginem a quantidade de pessoas que passaram a usar o Zoom, alunos e professores, e depois isso acho que se deve ter espalhado também por essa via. Obrigada. Já agora deixe me dizer que duas mensagens nos chegaram, entre muitas outras. Uma delas diz, Workplace by Facebook é bastante usado em empresas para áudio, vídeo chamada, reuniões em grupos empresariais. É o que diz o João Conde. Já a Viviane diz, Olá a todos, penso que seria relevante referir que há muita gente a deixar o Facebook como forma de marcar uma posição contra a vigilância abusadora e o grande poder que a plataforma faz e tem, respeito Sim, também é uma, uma, uma posição. Antes mesmo de é uma posição, mas não faz muito sentido isso, porque como estava a dizer a Diana, o Facebook hum. neste momento é um, diria um monstro, não no mau sentido, mas um monstro do ponto de vista de empresa, tão grande, hum. que vai tudo à frente. O que é que isto significa? o Facebook, aliás, o Facebook tentou comprar o Snapchat na altura e eles não quiseram vender então eles adaptaram as histórias para o Instagram essa hum. questão da privacidade, isso está é pano para mangas falamos sobre privacidade hum. não se aplica porque uh, é pouco provável que alguém afasta da terra que tenha internet e que não esteja na China Uh, na China, claro, que são outras, uh, outras plataformas, que não utiliza uma plataforma do ecossistema Facebook. Uh, o Instagram, o WhatsApp, o, o Facebook, esses dados estão lá. Portanto, a privacidade de ir para o Facebook ou para o Instagram não se aplica, porque os dados são partilhados. Se formos para outro gigante qualquer do ecossistema Google, a questão é mesmo, os nossos dados estão lá. Daí, em dois, maio de 2018, ter sido implementado o RGPD, uh, e na Europa, progressivamente, tem-se vindo a aplicar algumas tipos de restrições... Como é que os dados são a ser utilizados? E a tendência será essa. Por exemplo, há também agora o iOS 14, a atualização do iOS, que não partilha os dados com o Facebook. Está a ver cada vez, cada gigante está a ficar cada vez mais no seu canto e não partilha dados. Primeiro porque é uma preocupação real com a privacidade que todos vamos ter e daqui por cinco anos isto vai ser ainda mais importante do que é hoje. E segundo porque os gigantes estão a ficar muito grandes. A Amazon é outro, não se fala muito, mas a Amazon tem muitos dados nossos, especialmente com a Alexa. Uh, da, das pesquisas por vós e, portanto, estes gigantes têm muitos dados nossos e, e portanto, estão a, ver, estão a ser aplicadas restrições. Uh, Aliás, o que é tu, tu disseste-me que daqui a dois anos os cookies, uh, uh, da forma Verdade. como nós os conhecemos, vão deixar de existir. Isso tem a ver com a privacidade? Uh, tem, tem a ver. O uh, uh, uh, cookies law, ou a lei dos cookies, já existia antes do RGPD. Portanto, o RGPD nesse aspecto não veio a mudar e já era obrigatório na Europa, só na Europa, os sites avisarem que, tinha, que utilizavam cookies. Que já vemos isso há muitos anos, que são aqueles banners que aparecem e que chateiam que temos que aceitar, não é? O que acontece é que isto tem implicações para quem? Neste caso, para os profissionais de marketing digital para as empresas. Os cookies, hum. na verdade, é um ficheiro que fica no dispositivo, computador ou mobile, que dá informação em que sites tivemos. Por exemplo, imaginem que vou ao booking, ver umas férias depois não reserve, passa a ver os anúncios no Facebook e no Google. Uhum. Isso é feito através dos cookies. E, portanto, esses cookies estão, uh, no futuro, não vamos conseguir utilizar da forma como utilizamos hoje, quando digo nós, os profissionais de marketing digital e empresas, e vão ter que haver formas alternativas de se conseguir impactar ou reimpactar as pessoas com anúncios que já tiveram um contacto prévio com o site, com o Facebook, com o Instagram ou com o WhatsApp. Uh, uhum. Mas, por exemplo... Uh, é, isso será sempre possível dentro do ecossistema Facebook Eu poder reimpactar, por exemplo, alguém que está a ver este live eh, Ou alguém que foi ver o Instagram da prova oral É possível reimpactá-lo com anúncios eh, Porque é possível configurar para quem já teve algum tipo de interação com a prova oral Eu poder fazer um anúncio com outra empresa qualquer Portanto, a, o que é que isto significa? Onde eu quero chegar? Uh, mais importante, e, e continuando ainda aquela tua pergunta sobre o futuro e é mais importante do que aquilo que sabemos hoje, aqui falando em quem quer, quem quer trabalhar em marketing digital ou quem trabalha em marketing digital, pouco importa uh, aquilo que sabemos hoje, é a capacidade de adaptar, adaptar rapidamente. E nos últimos anos, especialmente nos últimos dois, três anos, uh, e este último ano acelerou mais, as coisas mudam uma velocidade muito, mas muito grande. E isto requer uh, um, uma, uma grande paixão pela área, em primeiro lugar para dedicar muito tempo a atualizar-se, a experimentar, embora existam aqui hum, conhecimentos de base, não há nada que seja científico para todo o tipo de casos, uh, há, há, há, há técnicas que resultam melhor nos negócios e que noutros, portanto, o mais importante de tudo, um profissional de marketing digital é é capacidade de se adaptar rapidamente. Uh, Pode-se prever, ok, neste ano, se calhar, as redes sociais que estão a, a resultar mais é esta, é esta e é esta, hum. mas daqui para o ano a dois podem não ser essas, e acredito que nos próximos 5 anos esta mudança vai ser cada vez mais rápida, uh, especialmente, imagina, por exemplo, quando os óculos de realidade aumentada foram uma coisa normal, hum. porque, portanto os óculos de realidade aumentada não é realidade virtual, a realidade virtual são os óculos que tapam totalmente a visão, Uh, isso é, é para nichos, mas os, toda a gente utilizar óculos de realidade aumentada ou lentes de contacto de realidade aumentada, não estaremos muito longe disso, uh, as redes sociais todas que conhecemos não fazem nenhum sentido, vai surgir uma nova. E é aqui que o Facebook por si só, quando digo Facebook é empresa, ou vai criar uma nova, ou vai comprar uma rede social, ou estará aí presente. Portanto, hum. aquilo que, que se prevê nos próximos tempos, uh, a médio prazo, talvez uns dois, três anos, é que os gigantes que existem hoje em dia... Amazon, Google e Facebook, como empresas, uh, vão continuar grandes. Uh, aqui não coloca Microsoft, mas tem pedido colocar, Microsoft comprou o LinkedIn, não é? O LinkedIn tem vindo a crescer, mas é uma rede social profissional. Isto significa que o seu ciclo de vida, aqui do ponto de vista de marketing, o seu ciclo de vida ainda está numa fase de maturidade, não está em declínio. O que muita gente diz é que ah, o Facebook já, o Facebook está a morrer, ou o Facebook já, já ninguém está lá. O que se quer dizer com isto, e é verdade, é que o Facebook desacelerou muito o seu crescimento e outras redes aceleraram muito o seu crescimento, como o Instagram e o TikTok aceleraram o seu crescimento. E isto porquê? Porque o Facebook tem 2.7 mil milhões de utilizadores e está no seu limite de crescimento em relação aos utilizadores que têm a internet em todo o mundo, que são cerca de 60%. Ou seja, dos 7.8 mil milhões, 60% têm acesso à internet. Se tirarmos os cerca de mil mil milhões de chineses que têm acesso à internet, pouco resta de pessoas que não tenham uh, conta no Facebook. Restam alguns milhões, claro, e uns bons uhum. milhões, mas em termos de margem de crescimento, mais pessoas no mundo têm que ter acesso à internet e que vai acelerar com os projetos do Elon Musk, por exemplo, projetos do Facebook também, o Elon Musk tem o Starlink, o Facebook tem uh, uh, open internet já há muitos anos, portanto, o que vai acontecer num futuro próximo é que a internet será... De, de, será cada vez tendencialmente de livre acesso, o acesso à internet uh, e que faz com que a maioria das pessoas tenham acesso à internet, que é o Vasco. que estes gigantes querem, mais temos, temos de ser rápidos, temos muitas mensagens, vamos ouvir a próxima Sim. mensagem que nos chega de novo do Vítor, será o Vítor Fatos Treino o que é que quererá dizer de novo Vítor? É ele mesmo, ele está muito participativo hoje. Bom, uma coisa é certa houve uma grande evolução das redes sociais, no início dos tempos como está a ser dito e bem mas há uma coisa que nem Facebook, nem Instagram, nem ninguém conseguiu ter, que é uma derivação da própria rede, como teve o Wi-Fi. Não nos vamos esquecer, e acho que é de dar alguma importância ao aparecimento e boom fantástico que teve, o Wi-Fi Porcas, que só pecou por não ter também o um Wi-Fi Porcas, porque nos tempos que correm, praticamente tudo comparáveis. Uh, mas não há um Facebook Porcas ou um Instagram Porcas uh, ou um Facebook Porcos ou Instagram Porcos. Terá sido o Tinder que mudou isto tudo? Não sei, gostava que pensássemos um minuto sobre isto. Muito obrigado. Talvez que o isso? Vitor O que é, isso ao vim do fi Porcas? O Wi-Fi Porcas era... <risos> não sei como é que vou explicar isto de forma decente. Era basicamente uma, uma página, não tanto quanto... Uh, Javarda, em que se colocavam fotos de utilizadoras da, da rede i5 em, em poses pouco ortodoxas. Foi o melhor que eu consegui explicar. E agora há um Sendo site que foi Boas.pt, já ouviste falar? Desculpa? Já ouviste falar do Boas.pt? Não. Ah, então se então, calhar então, é um o novo Wi-Fi Porcas, não sei. Mas na altura depois o Wi-Fi Porcas foi ver. cancelado e nós soubemos em direto na prova oral. Isso é um momento mítico deste programa, um dos momentos altos deste programa, pela voz da pessoa que fez com que o Wi-Fi Porcas fosse cancelado. Porque ela tinha um, um, um cargo uh, no Ministério Público, hum. fez uma caixa e, e ganhou, e fez com que os uh, autores da, bem. da página uh, cancelassem a página, fechassem. Abaixo o sexismo, muito bem, muito bem, muito bem. É verdade, é verdade, é verdade. Nessa altura ainda, ainda, um, ainda uma página como o Wi-Fi Forcas podia passar, hoje em dia isso já seria muito muito uh, difícil. Já agora, deixem-me deixem dizer que há mais mensagens. Uma delas é esta que vão ouvir a seguir e que nos chega da Marlene D'Alain. Portanto, além. Alvin, a melhor rede social de sempre era a minha aldeia. Eu sou Transmontana e a minha geração, quando nós queríamos jogar às escondidas, eu ia à varanda e dizia assim: Oh Nando! Oh Carla! o oh João! Toca a jogar às escondidas! E jogávamos às <risos> escondidas uma aldeia inteira ah, isso tinha que era uma rede uma rede social é verdade eu lembro-me bem disso uh, e essa rede social também muitas vezes tinha a voz de uma mãe que dizia já para casa <risos> e alguém tinha que ir do grupo e tudo se acabava a festa acabava justamente aí esperem que nós temos mais mensagens vamos ouvir a, a mais outra do David Uma questão rápida para o convidado. Como é que ele vê a situação do, do escândalo do, do Cambridge Analytica e se, uh, se pode uh, blindar, de certa forma, as redes sociais a uma repetição de um escândalo destes? Obrigado. Olha, muito boa pergunta. Uh, boa, boa pergunta. pergunta. Quero. Boa. Uh, gostei da pergunta. O Cambridge Analytica foi um outro grande marco nas redes sociais. Uh, isso surgiu na altura... Do Brexit, do Brexit e também de eleições e, e, e supostamente teve influências muito grandes uh, uh, infelizmente infelizmente eram permitidas muitas coisas, ou seja uh, utilizar dados para fins uh, indivíduos e, e o próprio Facebook assumiu isso e aliás e, e há um, há um, uh, eu acompanhei esse processo todo o Facebook, o, o Mark Zuckerberg foi ao Senado a prestar contas, foi ele foi cilindrado com questões, e há momentos cómicos, um deles é, é que eles não compreendiam como é que o Facebook ganha, ganhava dinheiro, e há uma, uma, uma resposta mítica do Mark Zuckerberg, que é we run Ads, ou seja, nós ganhamos dinheiro com anúncios, um, e, e, portanto, e foi ali um, um debate muito forte, mas resumindo, tudo aquilo que se passou é, na verdade, sim, o ecossistema Facebook, ou, ou principalmente a rede social Facebook, tinha uh, falhas de segurança, ou, ou uh, havia aplicações, resumidamente, havia uns quizzes que se faziam na altura, que estavam na moda, e eram os quizzes de teste de personalidade, por exemplo, eram dos exemplos, não é? Lembram-se disso, os, twist, os quizzes de teste de personalidade, hum. que toda a gente fazia e partilhava nos perfis. Pronto, e essas aplicações conseguiam obter informação uh, das pessoas, e utilizavam massas de informação para perceber tendências e que informação colocar para manipular. E aqui vamos a um outro assunto de notícias falsas, manipulação de informação. Mas sim, isso foi um marco importante. Importante, quando digo importante, é às vezes é preciso acontecerem coisas más para se tomar as medidas. O Facebook implementou muitas medidas, foi muito pressionado a implementar medidas, para que isso uh, não se aconteça. Só uma pergunta, se isso vai voltar a acontecer ou não? É uma resposta difícil de dar. Eu, na minha opinião, acho que ainda vou acontecer, portanto, isso minimizou-se, como o RGPD veio minimizar, eh, portanto, a circulação de dados sem, sem consentimento prévio, é provável que nos próximos anos iremos observar eh, situações idênticas, se calhar não é essa escala, pelo menos na Europa, acredito que na Europa talvez não. Eh, mas nada pode impedir que isso aconteça. Agora, eu acho que é muito menos provável acontecer agora, porque precisamente foram implementadas leis, na Europa especialmente, mas também nos Estados Unidos, mas mais na Europa, mais rígidas, para minimizar isso. Mas é como, por exemplo, há, há, há figuras públicas que têm a opinião que as redes sociais é do pior que há. Uh, as redes sociais é um meio, não é? se as pessoas se manifestam com, com conteúdos de ódio, é porque as pessoas são assim hum. uh, claro que há, ok, há quem opte, acho que no Instagram não há tanto, não acontece tanto isso Uh, no Instagram é outro tipo de conteúdos, não se podem partilhar links, não se partilham notícias, portanto, é outro tipo de conteúdos, logo fomenta outro tipo de comentários. É, é, qualquer meio de comunicação que as pessoas possam expressar livremente vai ter a opinião das pessoas, e à medida que os meios de comunicação vão amadurecendo, as próprias pessoas também vão crescendo com isso, as coisas tendem a normalizar. Portanto, as redes Mas, sociais, para aí, claro que achas, achas, achas que não poderão haver regras no futuro? Uh, podem haver, sim. E, aliás. Uh, tem havido tentativa, aliás, neste momento existem regras no Facebook que não existiam antes, por exemplo, uhum. as notícias que são publicadas, há um fact-check do Facebook em que diz que as notícias são tendencialmente, e o próprio Twitter também tem, uhum. uh, as redes sociais têm vindo a implementar mecanismos de tentar validar ou não essa informação, portanto, uhum. uh, principalmente por causa das notícias falsas. Uh, agora, a implementação de regras, não sei em que sentido é que fazes a pergunta, mas uh, na minha opinião a internet tem que ser livre, portanto a censura não é o caminho. Uh, agora, se calhar pode ter que haver algum tipo de regras, agora quais, essa é uma questão bastante polémica, Vai. se calhar com o tempo vamos perceber quais as quais regras. A... Uh, eu acho que a internet também é um sítio, como tu disseste há bocadinho, era impossível hoje em dia sites como há cinco ou 10 anos estarem no ar, portanto, à medida que vamos percorrendo, vão sendo implementados mecanismos, porque o mundo digital deve ter as mesmas leis que o mundo físico, não é? direitos de autor, de, de, de, enfim, tudo aquilo que acontece no mundo físico. E isso tem vindo a acontecer, lentamente, mas com desfazamento. E, portanto, é natural que ainda há um caminho a percorrer e que possam existir outras restrições. Agora, olha, eu lembro-me num Web Summit, o Tim Berners-Lee, o que inventou a, a World Wide Web, não foi o que inventou a internet, foi o que inventou o World Wide Web, são coisas um bocadinho diferentes, uh, ele veio fazer um apelo, isto há dois anos, precisamente para a, a liberdade da internet, por já na altura haver sinais de censura, de restrições, etc. Na altura era o YouTube também. Uh, portanto, na minha opinião, a internet tem que ser livre, como no mundo físico somos livres para nos expressarmos. O que não implica que não possam haver uh, algum tipo de limites do, do aceitável não é? De, hum. Como no mundo físico oh, Ó estás a falar de censura e temos aqui no chat o Rui Martins a uh, dizer o seguinte, gostava que o convidado com quem já tive uma formação excelente nos desse a sua opinião sobre a censura que as redes sociais fazem a comentários dos seus utilizadores. Hoje estava a fazer um comentário irónico, por mera brincadeira, e fui surpreendido pelo Instagram a perguntar se eu queria mesmo publicar. Isto a mim nunca me aconteceu. Tá está bom, também nunca me aconteceu. Olha, bom, obrigado Rui Martins pela pergunta. O que o Facebook, o Facebook tem... No Instagram não tenho, não tenho conhecimento de ver a censura. No Facebook existe bastante por algoritmos automáticos. Portanto, fala-se muito em inteligência artificial, mas ainda estamos um bocadinho longe de, dessa inteligência artificial ser, de facto, inteligente. Porque daqui, daqui por uns 5 anos, talvez uh, seja... Aliás, olha, se faz-me lembrar uma rede que é o Ether9, uh, o Ether9 ou o Ether9, que é, foi criada por um português, Diviseu. Olha, isto não sei se já, se já o entrevistaste, uh, uhum. Alvin, mas acho que era uma boa ideia. É Henrique Jorge, acho que é o nome dele, do fundador, Diviseu. Uhum. Ether9 é uma rede social que funciona por inteligência artificial, com, com, através, do, através do alter ego. Portanto, no fundo, uh, ele aprende o comportamento da pessoa, e mesmo da, depois da pessoa morrer, ela fica viva na rede social, porque aprende ah, o comportamento. Eu da... de ver essa notícia, sim, sim. Mas isso é, é assustador, muito não é? é? Eu não é, quero é, continuar é, vivo, é? as pessoas merecem descanso é, pá, é um depois bocado... de morrer. Uh, e eu também. Olha, sim, é verdade, é verdade, tens <risos> razão. Mas, aliás, eu vi hoje uma notícia da Microsoft, que hum. estava... Uh, que está a tentar criar uma rede social deste género lembrei-me, olha, a Microsoft ainda vai comprar esta rede social que este português criou porque já, está, já existe há alguns anos uh, acho que pode ser, olha, um bom tema de conversa com ele pode ser, pode um, é, é, é, é, este Acho que é Sim. É, acho é, um tiro. é uma e, ideia bem, incrível aliás, estive num evento, num VidCon, que é o maior evento de vídeo do mundo que, que, em Londres, foi para uns dois anos ou três, e falou, ou falou-se muito sobre isto, que também é um tema é um tema desconfortável, que é o Facebook tem a opção de, depois de morrermos, o que é que o que é que podemos deixar um legado? Quem é que pode girar a nosso Facebook? Se o fecha, se não fecha, se deixa aberto, etc. E, e fala-se muito disto. que é que se fala sobre isto? Porque todos os dias morre muita gente, milhões de pessoas em todo o mundo, e há contas que ficam abandonadas. E, e, portanto, este é um, é um tema interessante. Hum. Mas Bom, voltando à disse, pergunta... Sim, sim. Temos de ser rápidos, temos de ser, voltando, de ser rápidos, Vitor. Exatamente. Vasco voltando, voltando à, à pergunta. Uh, já me esqueci da pergunta que o Rui Martins me fez. Qual era? Uh, era do, da censura de, de, das Ah, redes. da censura. Okay. ok. Estávamos a falar de inteligência artificial. O que é que tem acontecido? O Facebook, pelos algoritmos, tem vindo a bloquear muitas coisas. Erradamente. A maioria delas, erradamente. Portanto, o, a inteligência artificial do Facebook está, eu diria, afinada demais bloqueei muita coisa, há muita gente chateada uh, aliás, um dos primeiros momentos icónicos foi quando bloqueou não sei se se lembram, uma estátua uh, nua, portanto uma estátua de pedra e que supostamente uhum. ele achava que era um UD, não é? E bloqueou, portanto e era cultura, uh, isto já foi há alguns anos também, há uns dois, três anos e a partir daí o algoritmo tem estado tá mais restritivo portanto, sim, já há restrição não sei se podemos chamar censura, mas é uma tentativa de regulação que o Facebook tem, uhum. isto Muito porque depois do Cambridge Analytica Ficou claro que tem que haver algum tipo de regulação. Agora, não podemos ir para a censura extrema, nem para a liberdade extrema. Tem que haver aqui algumas condutas uhum. que ao longo dos anos ela vai sendo afinada, Victor, naturalmente. temos que ter... Uh, Vasco, desculpa, uh, mais uma vez. De temos que ir uh, muito rapidamente ao nosso uh, WhatsApp, porque temos muitas mensagens que nos estão a chegar. A Sofia Cruz, deixa-nos uma mensagem também. Melhor do que o... No, o i5porcas e tudo boas.pt era o um Lulu, era uma aplicação em que apareciam os nossos amigos do Facebook e nós podíamos classificar consoante o seu desempenho em relações a dois, vamos assim dizer, uh, então as pessoas além de classificarem numericamente 0 a 10 podiam uh, fazer comentários, dizer como é, que eram a, como é que era a prestação das pessoas e uh, na época, a versão das meninas foi muito criticada e desapareceu rapidamente, uh, mas a dos meninos ainda durou algum tempo uh, e era interessante. Eu estou, eu estou surpreendido como é, que, como é que os ouvintes estão muito bem informados de redes sociais alternativas. É verdade, muito, muito bem informados os ouvintes da prova oral, certo. e ainda Olha, bem. bem é, é, é imagem que mesmo? que se diferenciam exatamente. das outras audiências cá está é, é exatamente. A Olha, imagem que o a... Facebook censurou isto, para quem não exatamente. está a nada e está a ouvir a nossa emissão na rádio, a maioria das bem pessoas apanhado. sabem que nas redes sociais estamos a transmitir uh, também esta emissão mas com o acesso a imagens e estamos a colocar justamente a imagem de que falávamos, a tal estátua uh, com cerca de 30 mil anos que o Facebook considerou pornográfica. Ora, uh, deixa me só dizer que temos mais duas mensagens para ouvir e depois vamos dar mais, uh, espero que não te importes uh, mais cinco minutos a este programa Vasco, só para a internet. Combinado? Aceitas vamos o que desafio? É isso. Aceito. Okay. Vamos Vamos ouvir uh, uh, só mais duas mensagens e depois voltamos, até porque a Diana Duarte quer fazer aqui uma pergunta. Está é mais uma mensagem que nos chega deste ouvinte que é o Tiago Abrantes. Para agora, boa noite a todos. Eu só queria dizer que se calhar eu sou um bocado old school e velho e tive internet há muitos anos, mas para mim o primeiro de todos foi, foi o IRC, o Mirk. Bem, até logo. Ah, nós já falamos aqui do, uh, do Mirk. O Mirk tem uma legião de, de fãs. Mas há aqui uma outra mensagem, uh, que uh, não é do Tiago Abrantes, mas sim de uh, uma outra ou 20, eu acho, não tenho bem a certeza disso, mas deixou-nos esta mensagem, a Marlene, no nosso WhatsApp. Olá, sou a Marlene das Flores, eu gosto muito de, de usar redes sociais, eu tenho Twitter, Instagram, Facebook, tenho Reddit, mas o Reddit é por não ir muito lá. Dizem que o Facebook está a morrer, mas a verdade é que eu noto que aqui na Ilha das Flores uh, as pessoas ainda publicam muito, no, pelo menos as, as pessoas na minha faixa etária, ainda publicam muito no, no Facebook e estavam a falar de compras online, compras online é né? a nossa vida aqui nas flores, beijinhos. Verdade, verdade. Olha, eu já estive a apresentar nas flores, um grande abraço para as flores, é o local mais, mais ocidental da Europa e tem lá uma... uma... Uma, uma, uma, os pontos cardeais no chão muito giro uh, é, é, é, tentando resumir e é polémico o que eu vou dizer e é discutível, que é, tentando resumir a rede social de massas em Portugal e no mundo é o Facebook, ponto final, e os números dizem isso uh, e uh, agora, o que é que é mais importante é pensar, quem é o meu público-alvo estou aqui a falar do ponto de vista de quem tem negócios não é? Uhum. Quem é o meu público-alvo? Público qual é a faixa etária? Em que redes sociais é que está? Se o meu público-alvo eh, tem, por exemplo, abaixo de 30 ou abaixo de 25, provavelmente não está no Facebook. Estará no Instagram. Se o meu público-alvo é aquele que tem mais poder económico, se calhar entre os 35 e 55, é muito provável que a maioria esteja no Facebook. De qualquer modo, isto resolve-se fácil que é, ok, há mais utilizadores uh, Facebook Instagram, ponto final. O público jovem, se for abaixo dos 20, não está seguramente no Facebook, se calhar nunca chegou a criar uma conta. Abaixo dos 30 ou dos 25, uh, estará, se calhar, mais no Instagram que no Facebook. Se calhar acima dos 30 poderá estar nos dois. Isto, uh, há, estou a generalizar, não é bem assim, mas de uma forma uhum. geral é. O que eu quero dizer é, quando uma empresa faz publicidade, quando paga em anúncios, pode e deve publicar para as duas plataformas. Hum. automaticamente o sistema entrega pelo algoritmo os anúncios nas duas plataformas e ele vai entregar mais, ou seja, vai distribuir mais, imaginem, um orçamento de 10 euros por dia de anúncios, e ele automaticamente vai entregar mais, onde vê que começa a vender mais, e portanto a melhor forma de tirar as dúvidas é nos relatórios de, de estatísticas dos anúncios, ele vai dizer em que plataformas vendeu mais, e hum. Eu já fiz imensos estudos sobre isso em empresas em que o público é, em que a faixa etária seja a faixa etária mais de maturidade profissional por exemplo casa dos 40 45 é o que tem mais poder económico portanto de uma forma geral a maioria dos negócios quer este público, que tem mais capacidade de compra, este público está no Facebook, maioria dele, quanto a isso não há dúvidas. E vai gerar mais ou menos, se calhar, 80% a 90% das vendas pelo Facebook. Agora, há casos que é totalmente o oposto, não é? Por exemplo, venda de roupa para um público feminino até aos 25 anos. Instagram, ponto final. E pode-se criar uma loja gratuita no Instagram e no Facebook, colocar la aos produtos e vender. Portanto, pode-se criar uma loja, tanto uma plataforma uhum. como outra, e para pequenos negócios começarem, nos tempos difíceis, investem, investir zero não é correto, nem se deve pensar que o marketing digital custa zero, mas um custo reduzido, o custo vai ter a publicidade, um dos erros muito frequentes é as empresas não investirem em publicidade vai criar a conta no Instagram, se quiser cria no Facebook também, cria uma loja online, coloca os seus produtos e, vende. paga ao Facebook para promover e chegar a mais pessoas e Vasco, dizer, nós temos que a... acabar aqui pode? o programa, temos que acabar aqui o programa uh, para a Antena 3, para os ouvintes da Antena 3 saibam, uh, se quiserem continuar a ouvir, que vamos ter mais 5 minutos uh, com o Vasco Marques que acaba de lançar dois livros ao mesmo tempo. Um é uma reedição de um livro de 2016 que agora uh, vê uma nova roupagem chama-se Redes Sociais 360 como comunicar online e o outro chama-se marketing de A a Z. De resto, a primeira pergunta que eu vou fazer ao Vasco Marques na nossa emissão só para, para a internet é justamente quais são os erros frequentes no marketing digital e redes sociais. Fiquem para ouvir e amanhã também, porque vamos falar sobre história uh, de Portugal com o nosso uh, convidado. História de Portugal para pessoas uh, com pressa. É isso mesmo, o nosso convidado é o José Manuel Garcia. Até amanhã também é. Fora com a tristeza, que a hora é de alegria, por isso pega no telefone, liga à telefonia, liga para a Diana, fala com o Alvin, Olá. ela é tão bacana, ele é assim assim, é sem dar demora para todo o Portugal, por isso liga sem demora e opa prova oral Tan, tan, tan, tan, tan. Já vamos fazer a pergunta ao Vasco Marques, mas antes vamos ouvir aqui algumas das mensagens que nos chegaram e que não tivemos a oportunidade de passar na nossa emissão uh, na Atena 3. Uma delas é da uh, Davida Alves, que nos deixa esta mensagem. Boa noite, Alvin. Aquela linha telefónica era, chamava-se a linha, ligava-se nas cabines e só quem sabia aquele número é que podia ficar lá na conversa. Um abraço. Ah, ok, ok. Eu, por acaso, não me lembro nada disto. Uh, Eu também não. Ora, esta audiência é muito bem informada de, de é redes muito. sociais e de todo tipo de comunicação. É muito seletiva na informação que procura. Normalmente não é mais ortodoxa. Deixa-me deixa colocar aqui outra. Outra é a Ana. Ana, deixa-nos aqui uma mensagem. Olá, boa noite a todos. Olá, Alvin. A minha pergunta é a seguinte. Um, em determinada altura, quando confinámos um, e começámos a utilizar o Zoom, uh, começámos também a ouvir que o Zoom estava a ser monitorizado pelos chineses. Uh, no meu local de trabalho, deixámos de utilizar o, o Zoom e passámos a utilizar o Teams. Um, hum. Há aqui algum fundo de verdade? É apenas isto. Uma boa noite para todos. Obrigada. Calma, calma, que já vais responder podes ir apontando okay. uh, uh, a esta questão desta de, de, de ouvinte porque há, um, há, há pelo menos mais uh, dois que vamos passar e o próximo é o Gonçalo Olá, boa noite eu queria só partilhar aqui uma ideia que anda a alimentar há algum tempo que é faz falta uma rede social de homenagem aos mortos ou seja Supor eu morro e há uma rede social onde é criado o meu perfil e onde as pessoas podem ir a uh, prestar a sua homenagem uh, ou eventualmente deixar algum ódio, já que parece que aparentemente uh, uh, o ódio funciona melhor nas redes sociais do que, do que uh, a simpatia ou a empatia. Portanto, uma rede social para homenagear mortos chamada Facebook. Que tal? <risos> Ah, é, gosto, uh, go, go, gosto muito Gosto muito desta ideia O nosso ouvinte da Madeira O, uh, o Gonçalo uh, uh, Mais outra mensagem que, que, que nos chega Isto vem um bocadinho de encontro Há pouco Aquele site De que tu falavas uh, uh, Uma criação De um uh, uh, português Fiquei com muita vontade De testar o, o criador Talvez o consiga Um vídeo Cá está Que nós tanto pedimos Aos nossos ouvintes Chegam-nos aqui uh, Na Provaral Nesta reta final uh, Através uh, Do nosso ouvinte Que eu não sei o nome Mas que é O próximo uh, é este, aí vai. Olá, boa noite. Um, eu gostava de saber se existe alguma forma de evitarmos uh, ter de estar sempre a fazer scroll down para gerir as nossas definições dos cookies. Eu sei que existe um, um, uma, um programa que se chama I Don't Care About Cookies, mas que faz exatamente o contrário, ou seja, nós cada vez que entramos num site, ele aceita todos os cookies sem problemas. Eu gostava de saber se existe o equivalente, mas para... Uh, recusar todos, exceto os obrigatórios. sei que já falaram de cookies, mas não tenho certeza se falaram desta questão, porque eu sou daquelas pessoas que uh, faz sempre scroll down para garantir que estão todos inativos e depois aceita as minhas, as minhas escolhas. E é claro que uh, não há tempo para isto tudo. Obrigado e bom programa. Ok, uh, é o nosso ouvinte uh, Diogo, uh, Diogo Fernandes, exatamente. Mas, sim agora sobre, responder. Sobre, sobre aliás estamos é, mesmo na parte final olha, sim olha sobre os cookies uh, aquilo que se pode fazer uh, navegar em modo anónimo se eu navegar em, em modo anónimo ele não considera todos os meus cookies isto é uma das coisas que se pode fazer para quem não quer por exemplo para quem quer pesquisar sobre a concorrência ou pesquisar sobre si mesmo faz uh, control shift n no browser, no Google Chrome, e abre o um modo anónimo ou incógnito, isto no mobile também é possível fazer, e desconsidera todos os cookies e dessa forma não somos seguidos, assim possamos dizer. Também podemos limpar os cookies do, do Google Chrome e dessa forma deixa de considerar, mas lá está o comum dos mortais desconhece isso e, e os cookies acaba por nos perseguir. Por nos perseguir, e que, nos perseguir, eu digo isto não no mau sentido, eu acho que até no bom sentido, não vejo mal nenhum nos cookies. Olha, Porque nós temos que deixar esta... esta... é. esquecemos de falar do, do Reddit aqui, houve um ouvinte aqui na, na, na nossa caixa de mensagens, o Tito Figueiredo, apontado pelo Reddit, que é uma rede, uma rede social que toda a gente que utiliza diz que é muito cool, mas não tem assim muitos utilizadores ainda, Vasco, achas que vai durar? Em Portugal não, mas, mas nos Estados Unidos e outros países é muito utilizada. Uh, o Reddit já existe há muitos anos, tem um número de utilizadores considerável, uh, hum. um, umas, umas dezenas de milhões... Uh, mas sim, em Portugal, tal como o Twitter, não tem tanta expressão. Uh, uh, mas, por exemplo, o Nuno Marco utiliza muito o Reddit para ir buscar lá ideias. Aliás, história... o Marco está sempre a falar no Reddit. O Reddit, eu adoro o Reddit. E, e... como, por exemplo, olha outra: Quora. Quase Quora é também é uma, uma rede social. Eu uso muito o Quora, por acaso. O Quora, Sim, o Quora em Portugal também nunca pegou muito e nos Estados Unidos é usado há muitos anos como é o Reddit uh, e, e portanto uh, há, há redes que não pegam muito em Portugal isto porquê? A minha opinião é, uh, se reparem tanto o Reddit como o Quora como o Twitter são redes um bocadinho mais sofisticadas do ponto de vista da utilização o, o, o comum dos utilizadores as massas quer ir lá, deixar nos comentários pôr umas fotos e falar com os amigos pronto, ponto final. E o Facebook resolve isso cumpre essa necessidade muito bem o Instagram Olha. já é outro tipo de necessidades não temos mais tempo, se gostaram do Terminamos programa Slap, tem bom remédio a dizer, Hã? olha, o Lis Lopes, temos que só ler este comentário o Lis Lopes diz, o Vasco é das melhores pessoas que eu conheço com uma criatividade ímpar que se reflete nos seus livros, fica aqui. Pronto, é melhor acabarmos agora com este mim. comentário, pode vir agora um Twitter e, aí, um e estraga tudo logo, não é? é vamos terminar em grande <risos> Olha, podem de novo ver esta emissão no uh, Instagram mas também no uh, Facebook e claro, no Youtube, as plataformas que usamos para fazer chegar a mais mais públicos e talvez novos públicos para este programa e, obviamente, na Atena 3 amanhã estaremos aqui uh, com o nosso convidado a falar sobre a história de, uh, de Portugal. Obrigado, Vasco, mais uma vez. Beijos. Obrigado, gosto. Estamos gostos. de volta amanhã com de a de história de Portugal. é também é, né? A loucura no ar, a maluqueira total, está na hora do país animar, está na hora da prova oral. Eu quero dizer, a prova oral, né? A prova oral, meu, é uma cena, meu. A prova oral, eu curto, curto, é, meu, a prova a prova oral é demais. Um É demais, é é demais. A não loucura do ar. A maluqueira total, a prova oral é demais. Mas é demais o quê? quer dizer? É Isso é só vocês que acham, que oh não, meu fogo, o grampo é meu fogo, prova oral